Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba e... Bom, eu não sei nem como falar isso pra vocês, gente. Eu tô completamente diferente. Eu ainda não tinha aparecido nas redes sociais com o meu novo visual. Fiz algumas plásticas e procedimentos no meu rosto. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu mudei completamente o meu rosto por meio de todas essas operações e... Ai, que saco, gente! Mudei tudo com maquiagem! Hoje vou fazer vários procedimentos estéticos com maquiagem. Então, vamos fazer uma blefaroplastia, né, pra dar uma levantada nessa sobrancelha. Vamos fazer um lifting nesse rosto. Uma rinoplastia, muito preenchimento labial. Então, se você já quiser ver como eu mudei o meu rosto... Mudei, né, gente? Completamente, usando só maquiagem. E assim, planta capilar, né, gente? Que eu já falei pra vocês, meu cabelo cresceu da noite pro dia. Cresceu, gente! Já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo, por Aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo E claro, continue assistindo Então gente, vamos começar essas super transformações de hoje Começar a fazer essas plásticas né, com maquiagem E a gente vai começar com o que gente? Com a blefaroplastia, né? Ou então um lifting aqui na área das sobrancelhas, né? Quando eu faço essas super transformações com maquiagem, eu gosto de colar metade da minha sobrancelha Pra eu poder ter mais liberdade e mudar o formato dela, né? E eu tenho um vídeo dedicado aqui no canal ensinando a como colar as sobrancelhas Mas essa aqui é a colinha que eu uso, tá, gente? Cola em bastão da Acrilex Essa amarelinha da embalagem grande de 40 gramas é a que eu sempre uso Porque é a que eu acho mais fácil e que super funciona pra mim E já que a transformação de hoje vai ser bem elaborada Eu também vou colar o pezinho do meu cabelo e as costeletas aqui aqui, né, gente? Nem sempre eu faço isso, mas hoje eu quero fazer. Então eu já venho aqui nessas laterais... Bom, eu vou repetir esse procedimento tanto nas sobrancelhas quanto nas costeletas várias e várias vezes, então pra não ficar muito repetitivo, eu vou voltar quando essa parte já estiver pronta e a gente continua nessa transformação, porque hoje eu quero sair com outra cara aqui, gente! Tá louca! <risos> Então, gente, já voltei. Assim como vocês podem ver, eu coloquei a minha wig cap, né? E continuei colando as minhas sobrancelhas e as costeletas. Elas já estão bem certinhas. Eu ainda não selei com pó nem nada, tá? Porque eu vou fazer um procedimento antes. Que, no caso, é vir no lencinho e um pouco de álcool mesmo. Limpando aqui essa região da pele. Lembrando, gente, que não é pra passar álcool na pele sempre não, tá? Porque faz mal pra pele passar álcool diretamente. Por isso, eu só faço nas raras vezes que eu faço essas maquiagens super artísticas e coisas do tipo. Mas limpa bem direitinho tirando todo o excesso de cola e de oleosidade que fica. Olha só, eu venho na fita, coloco acima da sobrancelha e puxo colando aqui atrás na minha wig cap. Tá vendo que a minha sobrancelha tá bem mais levantada? É exatamente isso que eu quero. Não se preocupa muito com a fita aqui, porque vai dar uma diferençazinha, né? A textura da pele pra textura da fita óbvio. Mas com a make e a lace por cima vai ficar 100%. Então olha, venho pegando essas fitas aqui normais fita adesiva e venho posicionando de acordo com onde eu quero quando eu faço esse efeito, eu gosto de vir num pedacinho extra de fita adesiva Só conectando os dois aqui atrás da cabeça e nas laterais também, só pra segurar 100%, né? E agora eu vou vir no microfinish powder pó translúcido, numa esponjinha de pó bem pequenininha Só salando as laterais das minhas sobrancelhas Eu não vou nem salar muito as costeletas, porque não é tão necessário quanto é as sobrancelhas, gente Porque vai vir a peruca aqui e tal, enfim, não vai fazer muita diferença Vou pincelando as lateraisinhas Vou varrendo o excesso de pó e eu já vou partir para a construção da pele Para esse tipo de maquiagem eu acho imprescindível uma base de alta cobertura Hoje eu vou usar a base matte vegana de alta cobertura da Miss Larry E venho aplicando por todo o rosto Bom, com essa base de altíssima cobertura, que já é aqui plástica, gente. Nem sei que plástica é essa. Algum peeling químico, né, pra nascer uma pele nova por cima, si, louca. Vamos passar para os corretivos, que vão funcionar como a base do contorno e iluminação do nosso rosto, né, gente. Fazendo uma harmonização facial aqui. Vou começar vindo nesse corretivinho aqui, que é o Natura Claro 20. Que é um corretivo que eu uso costumeiramente. Alguns tons mais claros do que a minha pele. Iluminando bastante aqui, abaixo dos olhos. puxando para essa área fora do rosto e trazendo para dentro das laterais do nariz, tá gente? Isso é muito importante aqui um pouquinho abaixo do nariz no nariz, na ponte eu gosto de aplicar muito aqui entre as sobrancelhas e a testa para dar uma iluminada mais e mais dimensão para o meu rosto, sempre aplico aqui no final das sobrancelhas mesmo antes de desenhar as novas porque já vai ajudar a dar aquela iluminada né? quando você for desenhando por cima e hoje eu vou desenhar os destaques que tem minha mandíbula um pouco mais abaixo de onde normalmente eu destaco né geralmente eu destaco bem alto aqui hoje eu vou destacar mais baixinho venho sumando todo esse corretivo na minha esponjinha Perfeito feita, né, querida? E eu vou fazer também um pouquinho de contorno em creme com corretivo, tá, gente? Vou ver nessa paletinha de corretivos nessa cor aqui do meio. Vou aplicar bem menos corretivo escuro do que eu apliquei corretivo claro, porque o restante eu posso vir compensando com produtos em pó e tal. Então, vamos lá. Eu vou fazer o contorno da minha maçã do rosto mais arredondadinho do que normalmente eu faria. Também vou fazer o contorno do meu nariz mais fino do que geralmente eu costumo fazer, né, na minha maquiagem comum. Então, é aquele truque, né, gente? Duas linhas para Bem próximas uma da outra E com pequenos pontos Eu vou contornar minha mandíbula, tá? Não vou passar muito produto na mandíbula Pra não ficar uma sombra estranha Mesma coisa com a testa Vou aplicando várias bolinhas e depois eu esfumo. Vou somar esse corretivo do nariz com um pincelzinho pequeno. E pra finalizar com os corretivos, eu vou usar esse aqui da Fenty Beauty, na cor 130, que ele é bem mais claro do que o meu tom de pele, em pontos estratégicos. Como, por exemplo, aqui abaixo dos olhos, bem no canto interno. Aqui no canto externo dos olhos também. E só com restinho de produto aqui nessas áreas, onde eu vou iluminar mais tarde. Com tudo isso feito, eu finalmente já posso selar a minha pele, né, gente? Que, inclusive... Tá ficando muito bela. Vou usar o mesmo pozinho da Playboy que eu usei pra selar as sobrancelhas lá no início agora eu vou contornar o meu rosto usando um pincel denso e o BT Contour na cor brown sugar que é o que eu geralmente uso para tudo e eu venho intensificando esses contornos obviamente, depois que eu apliquei o pó translúcido para salar a maquiagem dei uma esmaecida, mas é só você vir com um produto em pó que já vem trazendo de volta e resolvendo tudo gente, é muito engraçado a sensação de maquiar em cima da fita <risos> Fiz os contornos mais gerais e externos do meu rosto, né Agora eu vou entrar num contorno um pouco mais detalhado Vou vir num pincel menorzinho Contornando abaixo da minha boca o meu nariz, inclusive eu sempre esfumo o contorno do nariz para o canto interno dos olhos, aqui para dentro da sobrancelha, e eu também venho contornando os olhos, só seguindo aqui o formato natural da pálpebra, né, conectando aqui naquele cantinho interno do contorno do nariz, e criando uma linha com sombra aqui, do canto externo do olho até o final do seu rosto. E agora eu venho só cortando as laterais dos meus contornos, tá? Primeiro cortando o contorno do nariz e também o dos olhos. Já vou cuidar das sobrancelhas. Como eu usei muito produto no rosto, né? Eu já vou vir numa escovinha de sobrancelhas, embebida em um pouquinho de demaquilante, só tirando o excesso de produto aqui, dessa parte inicial onde tá a minha sobrancelha de verdade. E eu já vou vir rascunhando o novo formato da minha sobrancelha e também fazendo ele de fato, né? Tô aqui com o pincel o chanfrado da Natura e na minha paletinha Bethesda Flower, porque eu vou vir nesse tonzinho de marrom mais escuro da paleta, criando um final novo para as minhas sobrancelhas. Olha só a diferença, gente Olha a altura que essa sobrancelha tá Muito mais alta do que ela estaria Como eu não preencho o início, né Eu só faço duas linhasinhas Uma na parte de cima e outra embaixo Eu venho esfumando essas linhas Aí fica mesclando né, a minha sobrancelha de verdade com a falsa Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz Desse lado aqui, desse outro E já já eu volto pra gente continuar o vídeo Bom, gente, voltei Finalizei ambas as sobrancelhas Cortei elas com um pouquinho de corretivo mais claro, né Usei aquele da Fenty Beauty Extremamente claro que eu falei Pra vocês, e fui dando uma esfumadinha, né? Pra ficar uma coisa assim mais close. Também já apliquei blush pra agilizar. E agora eu vou aplicar uma bruma fixadora pelo meu rosto. Cobri aqui essa área das sobrancelhas pra não pegar lá, né? Agora eu vou aguardar minha pele absorver essa bruma. Vou começar com esse iluminador aqui, que é o Two Loose Highlighter da Ruby Rose na cor Precious, número 4, que é uma mistura entre um dourado e um rosa, que eu acho bem bonito. Venho aplicando o iluminador nessa região central aqui da testa pra criar mais dimensão, né? Parecer que minha testa é mais redondinha, assim, na frente. E vamos de preenchimento com o quê, gente? Essa plástica aqui é qual? Tem gente que coloca gordura na testa, eu acho, pra ficar mais redondinha. Não não sei qual é o nome do procedimento, gente Sei que vamos sair daqui os plastificada Plastificada até tomar um banho, né, gente? Cair água e demaquilante tira, ó Amo! Nas maçãs do rosto eu vou usar Esse pincelzinho em leque E venho com um pouquinho de bruma No pincel, bem pouco mesmo Na região central, onde você já esfumou O iluminador anteriormente Tá vendo que fica mais forte aqui no centro Do iluminado do que no restante dele Esse é o bafo. Antes de seguir em frente com essa maquiagem Eu quero ter certeza de que tudo que eu fiz aqui Nessa pele vai ficar intacto. Então eu vou usar esse fixador de maquiagem em spray aqui da Ruby Rose, né? Jato seco. E, finalmente, eu posso passar pra maquiagem dos olhos e da boca também, né, gente? Que na boca vai ter qual plástica? Vai ser procedimento invasivo, não invasivo? Quais vão ser as plásticas aqui? <risos> Hoje eu tô, assim, numa vibe bem garota natural, não sei. E olha só, vou pegar esse laranjinha meio queimado e vou aplicando e já esfumando aqui no canto externo. Num pincelzinho menor, vou vir nesse tom de laranja aqui bem mais vibrante. E eu vou esfumando o tom de laranja anterior com ele também. Já trazendo mais para o cantinho interno. E agora eu vou vir nesse super amarelo aqui, concentrando mais para o canto interno do olho. Vou vir nessa sombra asa de borboleta da bitarra Beauty. Essa aqui é a 107, chamada Dourada Pérola. E no micro, micro, micro, micro pincel, eu vou fazer uns detalhezinhos aqui no cantinho interno. E também para trazer mais drama, eu vou aplicar só um restinho dessa sombra asa de borboleta aqui no da sobrancelha. Vou vir agora na paletinha BT Red Rose de Bruna Tavares, selecionando esse glitter dourado maravilhoso aqui, que é o Queen. Gente, eu amo muito esse glitter, eu acho ele perfeito. Glitter mais bonito que eu já vi, sem nenhum exagero. E eu vou aplicar ele pela minha pálpebra aqui, sem muita regra mesmo, porque hoje o que eu quero é brilho, gente. Eu quero estar tá perfeito. Bom, gente, a sombra de hoje basicamente vai ser essa. Eu, obviamente, vou finalizar aqui, né, na pálpebra inferior. Vou aplicar delineador, máscara de cílios, cílios postiços, e eu já volto com os olhos finalizados Então, gente, já voltei Tô de cílios postiços, delineador Máscara de cílios, já fiz a sombra inferior Os olhos já estão completamente finalizados Vamos passar pra a boca Eu vou começar usando esse lip liner Da RK By Kiss, esse aqui é o Ultra Easy, na cor Marsala E basicamente Hoje eu vou desenhar o mesmo formato Dos meus lábios superiores Só um pouquinho pra fora da marcação natural Deles, né? Já nos lábios inferiores Eu vou seguir o formato natural também, mas aqui no centro sabe? Eu vou dar uma exageradinha então fica ligado, ó, formato natural, formato natural também mas aqui no centro eu vou contornar pra fora. Aquela técnica que a gente fez bem mais cedo no vídeo do contorno abaixo da boca, ajuda bastante nessa ilusão. Agora eu vou vir nesse batom aqui de Natura Faces, que é na cor Massal também, inclusive daram o mesmo nome. Ele tem uma cor bem parecida, tá vendo? Com um lencinho umedecido eu vou até tirar o excesso de base e pó que tá nos meus lábios, né? para ficar um Superfície mais legal para vir com o batom em cima. E pra completar esses lábios, eu vou vir no batom Rosé Gardenia, de linha In The Secrets, concentrando ele apenas nas regiões centrais dos lábios. Vem até no pincel, né, esfumando. E pra finalizar a boca, eu vou aplicar esse gloss aqui de RK by Kiss, que é o Jelly Lips, na cor Clear. Bom, estamos com a make completa. Pra finalizar, eu vou vir na bruma Hello Summer, de Dalla Makeup, que é uma bruma iluminadora. Aplicar um pouquinho na minha frente. E depois mergulhar. E depois <risos> mergulhar tá vendo? olha que ela deixa uns brilhinhos no rosto amo e é isso, gente, a plástica do rosto foi essa eu Vou ali fazer um implante capilar, né, que no caso é uma lace E já já eu volto pra gente finalizar o vídeo A propósito, gente, a maquiagem não tá completa não Eu vou vir na base Pro Filter da Fenty Beauty Na cor 140, que é uma base que eu amo usar pra fazer isso Que é o seguinte, gente Vou aplicar a base na esponjinha E vou vir aplicando aqui na lateral da cabeça E na frente também, que é onde a lace vai conectar, né Olha aqui meu implante capilar Gente, uma bonita peruca Né, amo Então é isso, gente Já instalei a peruca E essa aqui é a produção final Dessa nossa transformação de hoje O que, que vocês acharam dessa plástica Que eu fiz com maquiagem, gente Olha a sobrancelha dela lá em cima cima, minha filha. Coloquei alguns ml de preenchimento labial, né, gente? E óbvio, né? Fez um implante capilar, gente. É meu, entendeu? Meu! Não sai. A louca, a doida é pra rasgar a da peruca, né? <risos> Então é isso, gente, essa foi a transformação de hoje Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Comenta aí embaixo o que, que você achou dessa super maquiagem Se você acha que mudou muita coisa Se você acha que não, sendo eu estou parecida Gente, eu tô me achando muito parecida com a minha mãe Mas eu já sou muito parecida com a minha mãe, né Então... Amo! Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais Você está perdendo seu tempo Eu sou arroba no instagram, twitter e tiktok Nessas plataformas eu posto vários conteúdos Que não chegam aqui no youtube Tem muito videozinho de challenge, tem muito videozinho de make Tem mini tutorial Sempre tem eu nos stories conversando com vocês Sendo doida, né gente? Vocês sabem que a gente bate altos papos lá Não se esqueça de compartilhar esse vídeo E o canal com seus amigos Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando No finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir Tiri! Esse foi o vídeo de hoje. sim. you!